Desenhos de símbolos satanistas foram encontrados no chão da casa onde o crime aconteceu. De acordo com a Polícia Civil, o homem de 44 anos foi morto pelo próprio enteado em um ritual macabro. Após queimá-lo com água quente e outros procedimentos ligados ao ritual, ele ainda desferiu o com faca e esfacelou o crânio da vítima com a utilização de um papel de um tamanho posterado. Equipe de investigadores estão logo a tomar conhecimento dos fatos por Ocampo e localizaram um o investigado escondido na residência de uma de suas irmãs próximo ao bairro onde o crime ocorreu A vítima ainda tentou pedir socorro na vizinhança mas morreu nesta rua do bairro São Bento em Bom Despacho Segundo a polícia civil, depois de assassinar o padrasto de forma brutal o rapaz ainda bebeu parte do sangue dele durante o ritual de magia negra As investigações também apontam que meses atrás o suspeito tentou matar a vítima com Golpes de foice, tudo isso devido a discussões entre os dois. O jovem preso foi autuado por homicídio triplamente qualificado. Ele, confesso, deu detalhes acerca do delito. O telefone celular da vítima foi encontrado em seu poder ainda na residência de sua irmã. E as vestes que ele usava no momento do crime, bem como as facas utilizadas tanto no ritual quanto na execução da vítima, estavam na sua residência, que também foram apreendidas e estão sendo periciadas.